6 verso 3 Amém? É, disse, então disse o Senhor: Não contendará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão cento e vinte anos. Amém? Nos orarmos, irmãos, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estar na tua presença, meu Pai. Te pedimos, meu Deus, a graça, a vitória nesta noite, nesta tarde, de domingo, onde nós iremos estudar mais uma vez a palavra profética, porque nós sabemos que os dias estão terminando, meu Pai. Pai-nos a vitória nesta noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós queremos nesta noite trazer um, um estudo para os irmãos sobre os 120 anos proféticos, 120 jubileu. Né? Nós temos aí na frente o um quadro, né? um pano divino através dos séculos. Deus lhe passou uma matemática, e essa matemática de Deus ela não falha. Deus tem um plano de sete mil anos com mundo. Um. Ele criou o homem no sexto dia e no sétimo haverá o descanso. Segunda Pedro 3, verso 8. Um dia para o Senhor é com mil anos e mil anos com um dia. Sete dias são sete mil anos. Então Deus tem um plano com a humanidade de sete mil anos. Eu sempre perguntava a Deus, nem de quando me converti eu pergunto ao Senhor, porque Deus, ele, ele fez o mundo em seis dias e descansou do sétimo Deus cansa? Deus não cansa, irmão. Isaías 40 diz que o Senhor cansa, ele se fatiga. Então, Deus, ele quer nos trazer lições espirituais, como diz o próprio Isaías, eu sou Deus que aponto, mostro o fim desde o princípio. Lá nos Estados Unidos tem um pregador chamado Berry Stone, muito bom, e ele fez um estudo sobre o código de Gênesis. Então o Apocalipse está no livro de Gênesis. Ou seja, o fim já está registrado em Gênesis. O Apocalipse do Antigo Testamento, o livro de Gênesis, ele aponta para o fim. E nesse texto, meus irmãos, que nós. Estudamos, vamos estudar com os irmãos. Fala desses 120 anos que Deus deu de paz a Noé para fazer aquela arca para a salvação da humanidade. Diz a Bíblia que a terra estava cheia de violência, havia muita violência, muita covardia. Como está acontecendo hoje. Jesus disse que ele voltaria nos dias semelhantes aos dias de Noé, aos dias de Socorro e de Amor, Muita irmão já existia já nos tempos de Noé então Deus manda Noé fazer aquela arca, são 120 anos de paz para fazer aquela arca mas será que realmente os 120 anos era só para a época de Noé? Não, irmãos eu creio na Bíblia como um livro profético então Deus estava dizendo algo para o futuro também não vamos entender esse assunto da época de Moé Porque eu não sabem o que aconteceu lá no Timúdio. Mas vamos jogar 120 anos para o um tempo profético 120 anos proféticos. O que, é que Deus está dizendo? Os dias do homem na terra seriam de 120 anos proféticos 120 anos Ou seja, 120 jubileus proféticos um jubileu são 50 anos 120 jubileu de 50 É exatamente 6 mil anos Foi o um tempo que Deus Determinou para o homem na terra O homem ia viver na terra 6 dias divinos, ou seja, 6 mil anos Irmãos, isso aí não é teoria Isso aí é matemática bíblica Isso aí é uma doutrina Chamada heptabilenar isso é estudado pelos teólogos, pelos eruditos, isso é comprovado, irmão. Isso aí é plano de Deus com a humanidade. Nós aceitando ou não aceitando, esse é o plano de Deus. O homem só vai viver na terra seis mil anos e haverá um milênio sabático. Mil anos de paz sobre a terra. 120 é vinte então dá seis mil anos. O jubileu são 50 anos, não é? Fácil de uma coleção lateral você pega 120 deus 50, 6 mil anos. Então o que é que Deus está dizendo? Os dias do homem na Terra Seria de 120 jubileu, 120 anos, 120 jubileu, 6 mil anos. Esse seria o tempo do homem cair na Terra desde o ponto em que Noé que Adão, aliás, o pai da humanidade Adão significa o pai da humanidade homem então desde o ponto que Adão caiu até a segunda vinda de Jesus Cristo no Monte das Oliveiras ia ser de seis dias de vinho, seis anos quando Jesus ele voltar em Jerusalém ele estabelece um governo teocrático a teocracia Deus é Deus do grego, o filho de Deus. Não haverá mais injustiça, não haverá mais covardia no governo de Deus. Jerusalém será sede do governo. Jesus Cristo estará sentado no seu trono em Jerusalém com a sua rainha, a sua igreja. Todo rei tem uma rainha, não é? E ele estará governando a partir de Jerusalém, juntamente com o povo judeu. Vai ser salvo no final do amargedão e os crentes que morreram na grande tribulação, como ressuscitar é no final da grande tribulação, Apocalipse 20, verso 4, e são convidados a reinar com Cristo durante o milênio. Então são 120 anos, profético, 120 júbios. Nós vamos agora passar no um quadro, né? Para explicar aos irmãos. Porque é necessário Nós como igreja de Senhor Nós que estamos esperando a volta de Jesus Nós temos que saber, irmão Onde nós estamos vivendo do ponto de vista profético Porque a noiva de Jesus Cristo Ela não vai ser pega de surpresa Quando a Bíblia diz que ele virá como um ladrão O ladrão vai pegar de surpresa Quem está esperando? Mas a noiva não vai ser pega de surpresa não Quem estuda as escrituras, irmão Quem medita e dá a... Ouvir da voz do Espírito Não vai ser enganado Porque os sinais estão aqui Os sinais estão acontecendo O Apocalipse diz Quem tem ouvido ouça que o Espírito diz às igrejas Então Jesus ele virá com um anão Para quem está esperando Mas para a igreja Para a noiva Ele não vai vir para, uma, para A noiva Vai estar esperando Que noiva é essa que da hora dela casar? Toda noiva serve Do dia do casamento né? Então, nós somos alunos de Jesus Cristo e nós temos que saber em que tempo nós estamos. Porque há uma desinformação acerca dos tempos demais. Muitos crentes estão adiando a volta de Jesus. Muitos estão colocando a volta de Jesus para daqui a 200 anos, outros para 50, 100, 70 anos. Não existe isso, mas a matemática está aí. A matemática bíblica está aí. São 7 mil anos. E nós estamos vivendo exatamente no final dos seis mil anos de Diaceto de Adão. Isso é comprovado, irmão. Isso é estudar. Existe um canal, que chama Canal Verdade Revelar, e aqueles irmãos lá, fizeram é um estudos sobre isso, em que ano realmente estamos no tempo do fim. E eles comprovam isso que eu estou dizendo aí. É um estudo muito mais detalhado, que eles estudaram genealogia, eles buscaram, pesquisaram. É um estudo de Duas horas e tanto. É um estudo difícil de, de te acompanhar, só mesmo quem tem interesse, porque é muito cansativo. É mais que duas horas. Eu assisti esse estudo, dividi em várias partes. Mas é muito importante nós saber onde nós estamos vivendo do ponto de vista profético. Porque Jesus está voltando, irmão, para levar a sua igreja para essa terra. Não há mais esperança para esse mundo. Não temos mais esperança. Que esperança que nós temos, irmão? Com esses políticos fazendo o que eles estão fazendo aí, não tem mais condição. Não é? Então a nossa esperança é a sua vida, o rei dos reis, ele vem nos buscar nessa terra. Ele vai nos tirar daqui. Amém, meus irmãos? Vamos passar ali por quatro? Deixar o microfone? Fica até melhor que a, o, o áudio Que depois que o áudio está filmando para No YouTube, né? Então aqui, irmãos Aqui nós temos os 7 mil anos Isso aqui é a Bíblia São 7 mil anos é, Do Gênesis A Apocalipse, né? E começa o Gênesis, né? Apocalipse Gênesis, Gênesis, Apocalipse Aqui é a Bíblia toda aqui. Esse quadro aqui, irmão, foi feito por um um, um irmão, o Lourenço Osso, ele, é, ele é sueco, e, é um quadro tremendo, Deus deu uma inspiração muito grande, para esse ser de Deus, ele fazer esse quadro aí, porque, tudo que, a Bíblia toda aqui, dos Gênesis Apocalipse. é um quadro que, quem quiser adquirir, é, você pode adquirir, em qualquer livraria evangélica, ou se não, pelo, pelo site da CPAD, da Casa, publicador da Assembleia de Deus, eu, eu quando eu, eu, eu comprei, ele vende só um mapa, né? Isso aqui é um mapa. Aí você manda colocar no quadro, né? Então eu mandei colocar no quadro para ficar melhor, para dar um estudo, né? Então, meus irmãozinhos, em que tempo nós estamos vivendo do fim? Nós estamos vivendo exatamente aqui, ó. Nós estamos vivendo aqui no tempo do arrebatamento da igreja. A volta, né? O rápido da igreja ao encontro se nos ares isso está escrito em 1 Tessunlicense 4, 14, verso 17 nós estamos vivendo exatamente aqui nessa fase de, laudice, de, de, de, de é, laudiceia aliás, a igreja é morta é esse cristianismo milionário que nós estamos vendo aí ó, cristianismo que fala assim sou em nada, tenho falta é esse cristianismo milionário que nós estamos vendo aí então é a fase de, de laodiceia. então dentro dessa fase de laudiceia meus irmãos, tem uma igreja chama igreja Filadélfia os crentes de Filadélfia serão arrebatados dessa terra, não é essa prática de Filadélfia é os crentes de Filadélfia o crentes de Filadélfia tem no mundo todo pessoas que não estão contaminadas por esse mundo, Jesus vai vir e ele vai tirar a igreja de Filadélfia do meio da igreja de Laodiceia. então meus irmãos, não há avivamento como muita gente prega por aí dizendo que vai ter um avivamento antes do arrebatamento não existe avivamento, o tempo é de igreja apostata, igreja de Laodiceia, igreja morta igreja apostata então, nós estamos vivendo exatamente aqui, meus irmãos, o próximo acontecimento profético, arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento, aí que vai vir a grande tribulação: o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo do Apocalipse capítulo 6. O cavalo branco que representa o anticristo, o vermelho é a terceira guerra mundial que está muito próximo a explodir. Aí, está vendo as coisas acontecendo aí, está tudo se encaminhando para. É, é a explosão da terceira guerra mundial com esse governo americano agora que entrou agora ele vai provocar a terceira guerra mundial isso é certeza porque ele ele quer colocar ele quer transferir a embaixada de, de dos Estados Unidos para Jerusalém e a embaixada ela é em Tel Aviv <risos> né? e, e os árabes disseram que não vai aceitar a, esse governo americano ele quer cutucar a China e a Coreia do Norte então vai virar guerra irmão, o mundo vai virar uma guerra muito em breve, só que a igreja de Jesus Cristo, não vai estar aqui mais presente nós não vamos estar mais aqui presente nesse mundo porque esses quatro cavalos aqui, ó veja bem, são quatro cavalos cavalo é o que? é símbolo de força, esses quatro cavalos vão sair galopando, nos sete anos da grande tribulação, espalhando o que? o cavalo vermelho é guerra, o preto é a fome, o que é que a guerra provoca? provoca fome, é exatamente o cavalo preto aqui, ó do Apocalipse capítulo 6 é justamente o terceiro seu do Apocalipse capítulo 6 e o quarto cavalo é o cavalo amarelo o que que é o cavalo amarelo? <risos> morte o que que a guerra provoca? ela provoca fome e provoca morte então é, é, é exatamente a grande tribulação começa aqui a grande tribulação né? onde nós estamos vivendo do, do, do ponto de vista profético meus irmãos isso é comprovado isso é comprovado pelos teólogos, pelos eruditos isso é comprovado então, quando Adão, é que Adão também tá bem aqui, né? Adão, ele, ele viveu no período da inocência. Então, aqui nós temos sete dispensações até aqui. Nós temos o período da inocência, depois que Adão pecou, veio o período da consciência, depois veio o governo humano, veio a lei, né? Não, patriarcal, então, patriarcal na época de Abraão, né? Depois de Abraão veio a lei de Moisés, que durou a lei durou até, a lei e os profetas durou até João Batista, né, aí Jesus veio, veio a, o tempo da graça, que é o tempo da igreja, nós estamos vivendo o tempo da igreja, o tempo da graça, ele vai terminar com o arrebatamento da igreja, aqui são as sete fases da igreja de Jesus Cristo na terra, desde a ascensão, aqui foi quando Jesus subiu ao céu, né, desde a ascensão de Jesus, até o dia do arrebatamento, são sete tempos da igreja na terra, que representa toda a história do cristianismo, né? Terminando então o tempo da graça, aí vem o tempo, o evangelho do reino, aqui é o tempo do reino, aí entra Mateus 24, verso 14, e será pregado o evangelho do reino em testemunha a todos a gente, então virá o fim, então o evangelho do reino será pregado aqui, ó, pelos 144 mil judeus e as duas testemunhas do Apocalipse, né? porque que vai ser pregado o evangelho do reino dentro da grande tribulação porque Jesus, ele vai voltar aqui no final da grande tribulação para estabelecer o reino de Deus na terra ele leva a igreja para a glória ele cumpre o ritual do casamento judaico passa-se sete anos com a sua igreja na terra o noivo judeu ele levava a igreja ele levava a noiva, né o noivo judeu levava a noiva, escondia ela sete anos é o que vai acontecer no arrebatamento, Jesus leva a igreja e durante sete anos de vitória no céu, haverá sete anos de miséria na terra, é justamente irmão, o sonho de José, né? José ele tomou a esposa gentílica antes dos sete anos de miséria, Jesus ele toma a sua igreja antes dos sete anos da grande tribulação, ele casa com a sua igreja gentílica, enquanto Jesus está com a sua igreja na, aqui no céu, sete anos, aqui na terra, o pau vai estar tá quebrando aqui, a grande tribulação né, como diz o pastor Lamartino Pozella, então meus irmãos o noivo judeu ele voltava depois passava os sete anos, ele voltava com a sua noiva exatamente, Jesus volta no final da grande tribulação aqui ó, na batalha de Amagedon aqui está os tanques de guerra, Jerusalém vai estar tá cercado de exército aí Jesus vem e salva o povo judeu aqui, então ele ressuscita os crentes que morreram aqui dentro da grande tribulação que é justamente aqui ó é, o quinto selo do Apocalipse, né? Os crentes que vão morrer na grande tribulação. Então, aqui no final, Apocalipse 20, verso 4, Jesus ressuscita os crentes que morreram na grande tribulação e, e ele salva os judeus aqui. Então, aí vai iniciar o milênio, né? Os sete mil anos aqui, o milênio. Jesus vem com a sua rainha, a igreja, ele vai reinar juntamente com a sua rainha os judeus que vão ser salvos aqui no Amargedon e os crentes que morreram na grande tribulação, que vão ressuscitar no final da grande tribulação e entram então aqui no milênio, irmão, onde nós estamos vivendo, irmão, então vamos voltar aqui, ó de Adão aqui ó de Adão, né, então Adão, Adão ele viveu aqui então no período da, da inocência durante 28 anos durante 28 anos Adão viveu sem pecado no Jardim do Éden isso é comprovado isso foi estudado naquele hangout, Os irmãos explicaram isso Então o pecado entrou no mundo quando Adão tinha 28 anos Se o pecado entrou no mundo Quando Adão tinha 28 anos de idade Então você tem que contar mais 6 mil anos Ou 6 dias divinos Então vai dar o ano 6028 é Exatamente Né Aqui ó, de Adão Né, de Adão Da criação né? Até o final da grande tribulação Aqui ó, ano 6028 quando termina o governo humano Jesus volta no Monte das Oliveiras Aqui o cavalo branco, né, do Apocalipse 19 Jesus volta aqui no final Da grande tribulação e estabelece mil anos De paz sobre a terra Então veja bem, são 6.028 desde a criação Desde a criação Por que é 6.028 E não é só 6.000, é justamente Por causa dos 28 anos que Adão Viveu no Jardim do Éden Sem pecar, no ano 2000 Houve um movimento muito grande os crentes dizendo que Jesus ia voltar no ano 2000, mas Jesus não voltaria em 2000, por quê? Porque não tinha cumprido a matemática de Deus, então essa é a matemática de Deus, irmão. isso aqui é doutrina épica o tempo do homem na terra, é seis dias divinos, seis mil anos, né? então veja bem, vamos voltar aqui, então se Adão caiu aqui no ano 28, você tem que contar do 28 para cá, então do ano 28, até aqui onde nós estamos, na era de, de Seia que a última fase da igreja antes do arrebatamento nós estamos no ano 5.993 meus irmãos 5.993 o que é está que faltando então é, para os para os 6 mil anos falta 7 anos que é justamente os 7 anos da grande tribulação ó. isso aqui é os 7 anos da grande tribulação então 6 mil anos vai cair bem aqui ó. 6 mil anos desde a queda Vai cair justamente no final da grande tribulação Quando termina então o governo humano São justamente os 40 jubileus que nós explicamos os irmãos 40, é, aliás 120 jubileus 120 jubileus são 6 mil anos Vamos voltar aqui, vamos explicar os irmãos Então nós temos aqui, 4.004 antes de Cristo 4.004 anos antes de Cristo 4.000 anos, 4.004, não é? Antes de Cristo Isso aqui é exatamente 80 jubileu ó. 80 jubileu Deus disse que era só 120 120 jubileus. Até aqui, quando Jesus veio ao mundo Na sua primeira vinda, são 80 jubileu Ou seja, 4.000 anos 4.004 antes de Cristo E nós estamos agora, vivendo no um ano 2017 DC Então você pega 2017 DC que é depois de Cristo, e soma com 4.004 AC vai dar exatamente 6.021 anos desde a criação 6.021 anos desde a criação não. para 6.028, falta exatamente 7 anos são os 7 anos da grande tribulação, é o Shemitah isso aqui, os teólogos chamam isso aqui de Shemitah um período de Shemitah, 7 anos nós estamos vivendo exatamente 5.993 desde a queda. Está faltando um chimitar para enterar os 6 mil anos desde a queda, tempo do homem. Como nós não somos né, pós tribulacionista né, Rodrigo? E nem, e nem é, mesmo tribulacionismo que coloca o arrebatamento no meio da grande tribulação. E o pós coloca o arrebatamento aqui no final da grande tribulação. Nós não somos nada disso, nós somos pré. Então, nós estamos vivendo exatamente aqui, meus irmãos, no tempo do arrebatamento da igreja. Ei, pastor Luiz Guerreiro, ó. Fico olhando para você aprender o certo, ó. Aqui, ó. Estamos vivendo aqui, irmão, nos dias do arrebatamento da igreja. O próximo evento profético é o arrebatamento da igreja. Isso vai acontecer a qualquer momento. Jesus vai vir de uma forma misteriosa e ele vai levar a sua igreja. Aqui nós temos um tipo do arrebatamento aqui, ó. Enoque aqui, ó para os que insistem em colocar a igreja na grande tribulação Enoque, ele é um tipo do arrebatamento ele foi transladado antes do dilúvio Que o dilúvio, olha o dilúvio de Noé aqui ó. Enoque, ele foi levado antes do dilúvio a igreja será levada antes da grande tribulação o dilúvio de Noé, ele é um tipo da grande tribulação o dilúvio de Noé, ele aponta para o início da grande tribulação mas aqui nós temos essa, essa maravilha de ensinamento, Enoque foi levado antes do dilúvio a igreja será levada antes da grande tribulação vamos voltar aqui, Enoque Enoque, Enoque, tipifica o arrebatamento, né? e, a Arca arco de Noé tipifica a grande tribulação tá vendo, irmão? Então, Deus ele é muito preciso sua matemática as coisas de Deus, irmão, são todas organizadas não existe desorganização nas coisas de Deus tem muita gente na internet tem muitos vídeos na internet, muitos pregadores na internet, que já, já abriram o selo do apocalipse, outros já tocaram trombeta, outros já despegaram o tacho de Deus, sendo que a igreja nem foi arrebatada ainda. o povo está passando o carro os bois, eles querem passar na frente de Deus, irmão Deus é organizado, o primeiro selo que é o anticristo, ele vai ser aberto após o arrebatamento da igreja, na presença dos 24 anciões do capítulo 4, que representa a igreja arrebatada, são 24 anciões, 24 você dividido por dois, 12 tribos representam os crentes do Antigo Testamento e os 12 apóstolos representam os crentes do Novo Testamento, então nada de Apocalipse a partir daqui, irmão, já se cumpriu, são tudo eventos futuros estamos vivendo no capítulo 3 do Apocalipse, no finalzinho, que é a era de Laodiceia, e o próximo evento profético será o arrebatamento da igreja, Apocalipse capítulo 4, lá é claro, depois dessas coisas, vamos falar assim, depois dessas coisas, ouvi uma voz dizendo, sobe para cá, é a igreja, a igreja vai subir, ela vai ser arrebatada, depois dessas coisas, que coisa, depois da última fase da igreja na terra, Laodiceia, então a igreja é arrebatada, aí inicia a grande tribulação isso aqui é um tempo terrível, o qual Jesus disse que nunca houve e nem jamais haverá sobre a terra é um tempo cruel, são sete selos, sete trombetas e sete taças da ira de Deus 21 juízos sobre o mundo, durante a grande tribulação é o tempo de angústia de Jacó que fala em Jeremias 30 verso 7, não é uma época para a igreja a igreja não entra nisso aqui irmão Aí Deus não entra nisso aqui, Daniel 9, verso 24: 70 semanas está determinada de sobre o teu povo, que povo? O povo judeu, e sobre a tua santa cidade, que cidade? Jerusalém. Então, só profecia para o povo de Israel. Então, Jesus veio, né? Jesus veio aqui com menino de Belém. O povo judeu rejeitou, né? Está lá em Daniel: Israel rejeitou. Cumpriu 69 semanas. Deus travou o relógio. O relógio de Deus parou. Deus colocou a igreja gentílica, né, que é o tempo da igreja, e então no dia do arrebatamento, é o que Paulo diz lá em Romanos 11, a pretudo gentil, enderecimento vem parte de Israel, até que haja entrada, a tudo gentil, aí, aí os gentios, Deus, tra... é, Deus destrava o relógio, ele arrebata a igreja, aí ele vai tratar como um povo judeu de novo, no final da grande tribulação aqui, ó, mais sete anos, a última semana de Daniel. Aí ela volta. Aí volta de novo o tempo da lei. Aqui para ser salvo, aqui tem que derramar sangue. Aqui é derramamento de sangue. Aqui nesse tempo, a salvação aqui é de graça. Agora é de graça. Agora para ser salva é de graça. Agora aqui na grande tribulação, meu irmão, as pessoas vão ter que tocar chip por comida. Você aceitar a marca ou de fome. Quem aceitar a marca vai para é? o inferno. né? Apocalipse ensina assim: então é um tempo cruel, irmão. É um tempo. Por isso que, por isso que Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja. Qual que é o propósito do arrebatamento aqui, irmão? O propósito do arrebatamento é livrar a sua igreja da ira. 1 Terócono 1, verso 10. E é Apocalipse 3, verso 10, né? E Romanos 5, 9, fala sobre isso. Então o propósito do arrebatamento, é livrar a igreja da ira. Isso aqui é o tempo da ira. Isso aqui é o um Deus irado contra a humanidade. Sete anos da grande tribulação. E o propósito da segunda vinda, qual que é o propósito da segunda vinda? Primeiro aqui, o propósito da grande tribulação da segunda vinda. O propósito da grande tribulação levar o povo judeu incrédulo ao arrependimento e à conversão aqui, ó. Zacarias 12, verso 10, fala que eles vão chorar amargamente ali no monte dos Oliveira, porque aqui, irmão, vai estar cercado aqui, ó. Jerusalém vai estar cercado com mais de 220 exércitos. Mais de 220 nações do mundo todo. Vai cercar Jerusalém Sabe quantos judeus que tem no mundo Segundo Paulo Amartim 30 milhões 30 milhões? Hoje no mundo existe 30 milhões de judeus Agora imagina 30 milhões de judeus Cercados por 220 nações É muita gente, né? Então se não fosse uma Uma intervenção divina aqui ó, Rodrigo Israel seria varrido do mapa Então é por isso que a, a grande tribulação, o propósito da grande tribulação é isso, levar o povo judeu à, à conversão no Amargedon. A grande tribulação não é para a igreja, se, se, se você tem uma noiva, você quer mais é proteger ela, cuidar, né? quem tem a sua esposa, a sua noiva ela dela, cuida, não é? Não você acha que Jesus vai permitir a noiva dele ser arrebentada aqui dentro da grande tribulação, para depois casar com uma noiva toda suja, toda arrebentada? Tem, isso não tem fundamento, irmão Isso não tem base escatológica Não tem base bíblica né? Quem ensina isso aí, irmão? Misericórdia Né? Então A noiva Somos nós, nós somos a noiva de Jesus Cristo A noiva é nós Deus é a noiva, então todo noivo Ele cuida da sua noiva, todo esposo Ele cuida da sua esposa, é uma obrigação do esposo Zelar, cuidar e tratar bem da sua esposa Né? Paulo fala sobre isso lá em Romanos capítulo 5. Então, Jesus ele vem, ele tira a sua noiva, ele vai proteger a sua noiva, ele leva a sua noiva e ele esconde ela. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo exatamente aqui, nesse tempo. Né? O tempo, esse é o cronograma de Deus. Vou voltar aqui. Então, são 120 jubileus, 120 jubileus. São seis mil anos. Você divide, vai dar três casos de 40, né? 40, 40, 40. É exatamente a, a história da humanidade. Ela é dividida em três partes: é nações, Israel e igreja. O período das nações é um período de 40 jubileus. 40 jubileus um vai dar quanto? 2 mil anos, 40 vezes 5, 4 vezes 5, 20, né? 40 vezes 50, 2 mil anos. É justamente o período das nações que foi de Adão. De Adão até Abraão. Até mais ou menos aqui assim. Abraão aparece por aqui assim. Então, de Adão até Abraão é o período das nações. São dois mil anos, 40 jubileus. Depois vem Abraão é o pai do povo judeu, né? Então vem Israel, né? Primeiro nações, depois de Israel. Israel, então, mais 40 jubileus de novo, mais dois mil anos. Né? 40 vezes 5, cinco, 20 então 40 vezes 50, 2 mil anos então termina aqui então é. a lei e os profetas dura até João né então sobe o quê? Só mais 40 jubileus que é o tempo da igreja são mais 2 mil anos, então o tempo da igreja acabou o tempo da igreja gentil que irmão, está por um fio a igreja gentil que se é retirou da terra então exatamente 5.993, está faltando aqui 7 anos 7 anos para o termo do governo humano Faltam sete anos, isso aqui irmão, isso aqui é Bíblia, isso aqui é comprovado Não adianta mais tentar mudar isso aqui, não adianta mais tentar inverter isso aqui Porque isso aqui é o cronograma de Deus Nós aceitando ou não aceitando o tempo, acabou aqui, não é? Agora, o mundo está do jeito que está, os homens estão tá vendo? Está tá, maravilhoso o mundo, mas sabe por que está que assim? Por causa da igreja quando você tira um sal, um pedaço de carne, o que que acontece? se você deixar a carne fora da geladeira, sem salgar ela, é o que, que acontece? não serve? perde né? então o mundo ainda está de perna por causa da igreja, eles não sabem disso agora imagina, quando a igreja de Jesus for arrebatada ela for retirada dessa terra e o inimigo da nossas almas, que habita nas estrelas celestiais aquele aqui, ó, tá vendo? o rastro da serpente, Efésios 6,12, ele habita nas esferas celestiais, no dia do arrebatamento, Apocalipse 12, verso 7, ele cai para a terra, ele desce para cá, por isso que o Apocalipse fala assim, ai dos que habita na terra, porque o diabo desceu até nós e sabendo que tem pouco tempo, porque só tem os sete anos da tribulação, quando ele cai, então ele tem pouco tempo que Jesus volta. Se Jesus, irmão, se Jesus, meus irmãos, não, não interfere isso aqui, ó. No final da grande tribulação aqui no Armagedon, a humanidade seria varrida do mapa. Vocês vão saber por quê? Porque aqui Satanás, ele vai ter que ser para cá. Satanás desce. E ele solta. É a quinta trombeta do Apocalipse aqui, ó. Satanás solta os demônios que estão presos aqui, ó. Outra caixa de demônio que está presa. Segunda, Judas 6. E primeira, segunda, Pedro dois... 2.